Olá, tudo bem? Meu nome é Welton, eu vim aqui para mostrar para vocês um produto o Pau de Cavalo, a fórmula avançada para ótimas ereções e me deixar um alerta também referente a esse produto que está fazendo um maior sucesso aí na internet. Você tem que ficar até o final desse vídeo para você entender esse aviso muito importante. Antes de tudo, deixe seu like e se inscreve no canal para esse vídeo chegar, para mais pessoas aí que querem saber mais informações aí sobre o Pau de Cavalo a forma avançada esse site aqui é o site original tá pessoal eu gostaria de saber também aonde você encontrou a propaganda do pau de cavalo é, e deixar também aqui nos comentários tá porque a gente é muito importante para a gente saber aonde está chegando assim a, a mensagem né do, dessa forma que está fazendo um sucesso aqui no país e e forma de pesquisa aí para ajudar a gente aí a crescer mais, né? E vamos lá, pessoal. O pau de cavalo, forma avançada, é, é nessa embalagem aqui, tá? Eu vou deixar o link do site original, que é esse aqui, na descrição desse vídeo. Eu vou deixar meu WhatsApp também. E descendo aqui, ó, aqui fala mais sobre o, a forma avançada, né? Ele vai te proporcionar eleições mais poderosas, mais prolongadas. O seu desejo vai aumentar mais, tá? É, aumenta a testosterona de forma natural Ele é um produto 100% natural, tá, pessoal? É, não vai deixar nenhum efeito colateral no, no seu organismo, tá? Combate a impotência e a ejaculação precoce Se você está sofrendo com ejaculação precoce Ele vai eliminar é, em questão de semanas, tá? Ele aumenta o seu líbido, tá? E tenha também desempenho sexual dobrado Por exemplo, se você está durando aí... 10 minutos na cama Ele vai dobrar isso Você tomando ele aí corretamente Todos os dias tá Ele também combate a impotência sexual E o bom também Que é ótimo, ele tem um aumento peniano tá? Ele aumenta até No máximo até 5 centímetros Tá pessoal Descendo rolando mais aqui Aqui tem um vídeo né, falando mais sobre O pau de cavalo Que é, né O pau de cavalo possibilita é, ao homem e muito mais além tá ele tem dá mais maior disposição para você tá e deixa o máximo de prazer para você também tesão a mil e aumento peniano. penianomos aqui aqui fala mais sobre os, os ingredientes né que tem na, na fórmula avançada do pau de cavalo caps né as propriedades e aqui pessoal ó, a quantas mídias que o pau de cavalo que é foi apresentado, tá? É o que eu tenho que falar para vocês sobre o alerta. Que são os depoimentos né, das pessoas satisfeitas. É o seguinte: como o pau de cavalo está fazendo muito sucesso, aqui são os resultados dos clientes, né? Está fazendo muito sucesso na internet aqui no Brasil. Tem muita gente agindo de má fé e está pirateando. Ou seja, fazendo um similar, que não tem nada a ver com pau de cavalo Caps é, é, tá colocando o Mercado Livre no lx falsificado Tem um pessoal aí que caiu né, nesse golpe e acabou comprando um produto que não tem nada a ver Chegando na casa Para não prejudicar sua saúde, nem você perder seu dinheiro Compra pelo site oficial, que é esse aqui Que eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário, tá? Aqui tem mais algumas dúvidas, né? que é o pessoal você pergunta chega para você no máximo aí de 5 a 10 dias na sua casa é o pagamento né é, aqui é como vai fluir no seu organismo né aqui mostrando como que o, o pote cavalo que é, funciona, né que é os copos cavernosos né que ele vai inchar né? deixar os pênis maior mais ereto e aqui pessoal são os pacotes tá é, você pode pagar tanto no cartão de crédito E tanto no boleto bancário O pacote que mais sai Que eu também adquiri também Foi esse daqui, o do 5 Que é o completo que, é o, que tem mais desconto que é de 50% E é mais vantajoso também Porque é, o tratamento completo Você acaba chegando no máximo né, De tamanho de pênis Que é no caso 5cm Eu estou no meu terceiro mês tomando tá? Eu vi um aumento peniano o né, meu desenvolvimento na cama é, dobrou Que nem que falou lá no início lá do, do site Realmente dobra, tá? É, eu e minha mulher estamos muito felizes E pessoal, tem garantia também, tá? Esse produto tem garantia de 30 dias, tá? É aprovado pela Anvisa também E pode comprar sem medo, pessoal Eu assino embaixo, pode comprar sem medo Que vale a pena a cada centavo Que vai ser investido nesse produto aqui para te ajudar, Lembrando, vou deixar o link na descrição, qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo comentário por esse vídeo. Eu fiz esse vídeo aqui para ajudar vocês a comprar o produto correto, tá certo pessoal? Muito obrigado, até mais.